Fala, bandos, e aí? Tranquilo, quem fala com vocês é o Hully. Hihi, <risos> eu comprei algumas partes aqui do set Vocês viram que no último vídeo foi sofrido Mas agora eu comprei algumas partes do set aqui Pra continuar fazendo as nossas dungeons uh, E agora... Cara, essa DG aqui Deixa eu ver como é que é o esquema a Primeira vez que eu fiz ela vamos, vamos sentir o dano dos bichos aqui Só pra ver como é que é a, a parada Aí a gente já vê se a gente consegue fazer Pulsos maiores Eu preciso que a galera dê bastante dano Porque como eu acabei de pegar 340 Então provavelmente eu tô na fome, né? Sejam bem-vindos a esse canal aqui, eu sou o Huli Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever Estamos Tamo Togethers, tudo nosso E vambora Vambora, mano, vambora que eu tô começando a pegar o gostinho de tancar Tá da hora Pô, já, já melhorou meu DPS consideravelmente Alguns itens que eu coloquei ali tudo. Estou fora de alcance Eu acho que tem que vir aqui falar com esse NPC. Tem, tô vendo. <risos> não sei se <risos> é obrigatório, não, mas. Já que a gente tá aqui, né, velho? É, essa dungeon aqui, eu acho que é a segunda vez que eu tô fazendo ela. Precisava ver que um cara interromper esse bicho ali pra nós, hein, mano. Só interromper, velho. Só interromper, rapaziada. Que ele vem pra cima de mim. Acho que tem que falar com esse cara aqui. Eu passarei sua história adiante. É isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Agora o caminho é pra lá, ou pra cá? Pra cá, né? Vamos aqui, ó. Dá um silence em área aqui, um big stun. Ataque single, cuspidona. Caralho, velho. Já tô batendo 35k nos pulls aí. Então eu tô começando a gostar, hein. Uh, acho que não precisa ir na água. o quê? Fudeu. Cara, que a gente fica meio que sem habilidade, velho. Que doideira. Eu tô tudo com down, amigos. <risos> em hey, mim, eu tenho que fazer esses. Esses pulzinhos aqui Explorei Bagulho no chão, interrompi Tô fazendo a minha parte, mano Acho que eu tô começando a pegar o jeito da rotação desse boneco aqui, véi Vem aqui, ó Tô batendo single aí quando eu uso em área É isso Bate um pouco single pá, área Single pá, área É porque essa habilidade aqui do fratura Ela meio que gera fragmentos pra eu poder utilizar Num que dá dano em área ali, né Aí acaba que dá um big damage, baby E a gente tá se curando pra porra também Tem que tomar cuidado pra não tomar fear Beleza, o Hunter interrompeu Esse bicho aqui ele tem uma habilidade chata de fear Aí a gente libera esse maluco aqui. Tem que liberar cinco, mano. E você pise com firmeza e pesque com fartura. Pô, tem que baril, velho. Tem que liberar cinco desses corninhos. <risos> Vamos lá. Aí eu interrompi um pra virar mozão. não. Acho que aqui, acho que aqui eu trollei, hein, guys. Interromper esses... Esses aqui, mano. Vou falar pra você, velho. Esse dragãozinho agora bateu, hein. Interrompi o Fear. Ok. Eu, eu não tô conseguindo ver a, a mana do healer, eu preciso colocar um bagulho para eu poder ver. Uh, deixa eu ver. Ah tá. Tá de boas ainda. Já tem uma história para contar. Ladrões oh, de carne. Matem eles, desgraçados. destruam eles. Tem outro aqui. Tem outro ali na frente, ok. Ok. É que tem a missãozinha de ter que liberar esses caras aqui, né, velho? Depois a gente tem que descobrir a melhor rota pra poder fazer isso. Pra quando for fazer Mítica, né? E tem o outro ali na frente. Está longe demais. Caralho. Mano, o dragão bateu quase sem cá ali, velho. Tá dando pouco dano, menino. a gente não tomou nenhum fio, hein? Isso aqui é time, velho. Preciso de um alvo. Aí os caras mandaram bem. Que você fize com beleza e pés que compartilha. Venham para cima, ladrões de carne. Vamos destroçar vocês. O que está esperando? Vai, dragãozinho, arregaça. Vou dar um isso no chão aqui para esses caras pegar o Sorte que eu comprei o Trink de PVP, velho Pra me dar item level Preciso chegar mais perto Está longe demais Preciso de um alvo antes Nossa, esse boss é da hora A roncadinha de porco dele. Ai, não consegui interromper Se interrupt, guys! Não! Acabaram! Aquele ali é só correr dele mesmo. Depois volta arregaçando. Caralho, mano, que diferença que um pouquinho de Tem Level já fez na, na parada. Isso é louco. Aqui eu acho que tem, não tem que fazer nada, eu acho que é só. Nossa, aqui tinha um. Dragãozinho só na cuspidança de fogo, velho. Você tá louco. Alguém tá tomando Fear. Ah, o jogador saiu do grupo. Deseja encontrar outro? Sim. É, com um DPS. DPS do Tempo Brema. Já achou. Nossa, mais um dragãozinho, véio. agora nós vamos deitar. Meu amigo. Agora eu vou deitar. Acho que não precisa ficar matando esses caras, né? Ok. Esse aqui precisa. Nossa! Que bom é esse que brotou aqui, velho. Pega, pega os bagulhos, pega os bagulhos. Nossa, puxaram lá atrás. Aí me fuderam. Calmou. Cara, quando você pega, perde muita vida, você tem que ficar ligeiro pra poder pegar o, o, os globulinhos, né? Pega os globulinhos aqui. Já era. Você mesmo se se restaura. Pra você ver Curei 12k, só pegando a paradinha. Ô, oh, bosta. Eu pulei, hein? Eu pulei, hein? Você tá louco, mano. Oh, ok, ok vem versão Come with me now Come with me now Oh, come with me now Cara, tá gostoso demais de jogar de Tanks aqui, você é louco, vem. Preciso de um alvo antes. Levanta esse folha instrução aqui, ó. Aí, deu ruim. Nossa senhora, aí... Eu transformei no bichão aqui, porque se eu não transformo, mano, eu, eu não ganho tanta vida, tá ligado? Eu preciso estar na forma do capirotão, porque aqui como puxou todo mundo... No meio, no meio da luta a gente pega um corinho, velho Vai chegar uma hora, mano Que a gente vai se curar Mais do que os healers tá ligado? Aí a hora que chegar essa hora O bagulho vai ser da hora Cara, vai tendo 30k, véio, meu Deus do céu Uhul. Tô louco pra botar esse boneco aqui 272, mano Ok, acho que é lá no ursão agora Eu acho que nessa parte aqui tem que ficar ligeiro Porque ele joga a gente pra fora Não sei, não é certeza Ah, interrompeu, boa eu rompi junto com ele, mas acabou que deu bom. Não tem um alvo. Ai, mano, couro, couro, couro, gás. Boss, let's go! Olha Olhem onde eu só ver dragão passando cuspindo fogo pra lá, cuspindo fogo pra cá, jesus! Olha que safadinho! Vou voltar aqui para a área de cura do druida. É esse aqui é o último boss da... Não, não é não. não eu tô viajando. Oxi! É o segundo boss ainda. Caralho, DG longa da porra? É que heróica demora um pouco mais, né? Tomara que eu consiga dropar alguma coisa. Ih, pisei na armadilha. Pelo menos o meu daninhado e consegui puxar os bichos aqui. Boa! Boa! Eu não dropo nada, velho. É até triste. Onde que é o rolê agora? Uh, não é pra cá? é lá dentro Oh, nice pattern de que é não, velho. Ah, os caras estão voltando. Ok. É isso aqui, a gente tem que pegar essa. Nossa Senhora, é isso aí. Calmou. I'm here, babies. Paguei um ursão aqui, rapaziada. Esse urso é boss, mano? Porque porra? Tem vida, hein? Nossa, tinha uns tinha uns caras aqui. Essa DG é cheia dos assassinos, mano. Cheia dos caras escondidão. Essa habilidade do DH eu não tava utilizando ela, tá ligado? Essa aqui, ó, mano, que você está aqui e utiliza. Pô, forte pra porra. Tiver um packzinho da hora, dá muito dano. Está longe demais. Ah, agora é aquele boss da hora, mano. Esse boss aqui é massa demais. Ok, tomei um desnorte, mas não tem importância. Já tinha pegado o taunt do rapaz ali. Preciso chegar mais perto. Meu stun não faz ele parar de rodar, safadinho. Essas DGs aqui eu tô achando que tá mais fácil de tancar, mano, porque da expansão passada. Não sei, eu, sou, eu não sei tancar, né? Mas uma, um, uma coisa de um noob tancando pra vocês aí que não tancam também nada. Pra vocês terem uma ideia. <risos> Esse boss é da hora, velho. Boca de árvore. De zero nove. Eita! Ai! Preciso de um alvo. É, aí você me engoliu, né? Boa. Cara, que confusão que é essa luta! Vou virar o... o capiroto aqui, mano. Eu sou mestre em quando eu utilizo o bagulho do sopro. Boa, oh, time! O Hunter esmirilou agora, hein? Eita, errei o pulo. Caralho, tá todo mundo dropando as coisas, mano. Estou forte, ao alcance. Aqui eu caguei, eu fiquei preocupado em puxar o bicho que tava lá do outro lado Ah, eu rotacionei tudo errado Tss. Rapaz do céu, mano Muito engraçado jogar de tanque Engraçadão, né? Longe demais. Porque, tipo assim, você tem que se preocupar em pegar os bichos, né? E não cair em mecânica e tal Dá os máximos de interrupt que você puder. Aqui, por exemplo, aqui eu falhei no interrupt. Aí, ó. Calma aí, mano. Eita bosta. Aqui nesses últimos packs eu trolei Não tenho um alvo. Só que os caras estão batendo muito, velho. Aí tá. Olha lá, não tem nada pra usar pra, pra puxar. Ser. Ai, a hora que eu interrompi o bagulho não saiu. Putz, 20k na... na... foi agora eu, agora eu tinha habilidade pra puxar eles pra mim, tá ligado? Aí quando é assim... Dá um aqui. Vou só spamando a habilidade que zera a orb pra eu poder... Me, me curar aqui, velho, quando eu vejo que eu tô tomando muito dano. Manja, ó lá, ó, gerou uns orbezinhos. Eu pulo neles aqui, ó o tanto que cura, velho. Tem uma panela de pressão ali. Ah, a música do jogo deu uma baixada. Tomarei tudo Eu vou esse mundo E demorar seus passos Preciso chegar mais perto Esses grandão aqui São encrenca, velho. Ó, eu vou ter Eu vou ter demonhão, então vale a pena Fazer isso aqui, ó Obrigado, tá porque aí minha vida vai lá na lua, mano Salvou o Ai, Tommy firme. Não. Está longe demais. Estou forte. Alcance. Ai, a hora que eu ia curar um bagulho ali, velho. acho que geral morre, né? Os bichos até. Ai, velho. Eu Trully, We all had. Dots doing into pool. Ah, ok. Os caras vão tomando dots. Yeah. Sorry. Vou dar um sorry aqui, guys. Porque quando a gente caga o pau, tem que, tem que pedir desculpa, né? Porque eu achei que eu tendo o caminhão ali, a gente ia conseguir arregaçar tudo. Mas o, os bichos ficam dando dots realmente nessa última parte dessa dungeon aqui. Eu tinha esquecido. Aí fica muito pesado, ainda mais pro druida curar Que o druida é over Overtime, né? Ele vai colocando os, os hots nos caras E vai curando, enquanto isso tem os Os, os dotzinhos comendo menos solta a vida Dos, dos maninhos Aí não dá pra fazer Not your fault, we only have one disease Ah, os caras não conseguem dar Bagulho de disease Ah, o cara falou que não é minha culpa Ah, é sim, porque eu puxei muito Did you want this bell? Ah, os caras estão querendo negociar Cara, esse pula é engraçado, mano Porque até se acostumar com ele Ele parece que vai mais longe que o dash Nossa, fodeu, aqui, hein, guys Ok Tá, vou nesse cara aqui, ó Esse que é o cara Preciso chegar mais perto então, tem que interromper esse... Tá vendo, ó, Essa magia dele que, que tá colocando os dots nos caras, eu acho Boa Tem um alvo. O maninho que tem que ser focado é esse macumbeirinho ali, ó. Preciso de um alvo. Ah, vem aqui. Vou interromper ele aqui. Vou dar um silence em área. Ele não consegui castar nada Ok, tem um cara que saiu do meu, do meu bagulho Peguei já Cuspi foguinho Agora eu entendi, mano Esse macumbeirinho aí não pode castar E agora o Big Boss, eu acho Ah, não, tem pra cá Ah, ok, o Boss é aqui vou matar ali primeiro, guys Pra não ter... Ok Essa aqui é a outra que fica dando... Nossa senhora! Eita porra! Esse poder a mim. Boa! Caralho, esses caras estão arregaçando o boss! De dano absorvido, velho. Caralho. Pô, esse frontal. Acho que dá pra sair da frente, né? Eu achei que era target only. Não. Nice. Vai, vem A um potência. drop. Vai, mano, vai. Drop, drop, drop, drop. Ah, cara, eu só dropo o um cocô, velho. Olha, 359, mano. Malha que o cara pegou. Só veio uma malha nessa dungeon aqui. Eu só pego coisa... Nada a ver, tá ligado? Ah, mano. Que triste. Mas tudo bem, tudo bem. Foram várias... Cara, ó, a gente... Eu, eu fiz uma dungeon... Hoje, né, que eu gravei esse vídeo aqui, eu fiz uma dungeon que foi a última que eu postei. Fiz mais uma que eu não gravei. Aí eu falei, mano, vou comprar o set. Comprei as outras paradas, 3, 4, 3. E aí já deu pra começar a fazer heróica. Ah, barra, adeus. Mandar um adeus pros caras aqui. Boa jornada. boa jornada E vamos sair do grupo de instância. que é isso. Guys, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô aprendendo um pouco mais sobre jogar de tanque, né. Depois que eu souber todos os caminhos onde vão ser os pulls que eu vou ter que fazer e tal. Vai ser muito mais fácil de tankar, porque aí eu vou me preocupar mais com o Interrupts, né? Vou me preocupar mais com coisas que... Pra poder ajudar o desenvolvimento da party Pra tomar menos dano e tal E aí eu vou conseguir também ter mais vidas e mais coisas Mas, pô, já estamos com 306k Deixa eu ver, quando eu dou o Cramonhão 460, mais os buffs da pare Então tá, tá começando a ficar redondinho, né? Lembrando que eu tô com um bagulho PVP aqui Que eu coloquei só pra pegar 340 de item leve E poder fazer heróica pra vocês Manos, beijo, obrigado por terem assistido esse vídeo aqui Espero que tenham gostado E é nóis, tamo junto